Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Isaíra Peixoto. Vamos dar continuidade no nosso assunto sobre o assédio moral. E para continuar, nós vamos falar sobre atentado contra a dignidade. O que pode ser o atentado contra a dignidade de uma pessoa? Hum, vamos lá. Por exemplo, utilizar insinuações desdenhosas para qualificá-la Fazer gestos de desprezo diante dela, como, por exemplo, suspiros, olhares desdenhosos, levantar os ombros, etc, etc, etc. Desacreditá-la diante dos seus colegas, diante dos seus superiores, diante dos seus subordinados espalhar rumores a seu respeito, atribuir-lhe problemas psicológicos, como, por exemplo, dizer que a pessoa é doente mental, zombar de suas deficiências físicas ou de seu aspecto físico, imitá-la, criticar a sua vida privada, Zombar da sua origem ou da sua nacionalidade, implicar com as suas crenças religiosas ou convicções políticas, atribuir-lhe tarefas humilhantes e injuriá-la com termos obscenos ou degradantes. Essas são algumas algumas das características ou de atitudes que pode ser um atentado contra a dignidade da pessoa humana. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos nos policiar. Tá? Não vamos permitir que isso aconteça com as pessoas, com aquelas que estão à nossa volta. Se você perceber algo desse tipo, Faça alguma coisa, use a sua voz, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua sensibilidade, tá bom? Muito obrigada a todos. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando, tá? Nós temos mais um tema para encerrar esse assunto. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Muito obrigada a todos e a todas. Até lá, bye bye!